Mas, é, eu vou ter que ficar criando conteúdo todo dia pro Instagram, fazendo live, fazendo vídeo, eu odeio falar pra câmera, eu não quero, não quero virar blogueirinha, não quero sabe, virar mais uma blogueirinha de viagem. Cara, relaxa, você não precisa fazer isso tudo pra criar um negócio online, um projeto online que te dê a liberdade financeira, a liberdade que você precisa aí pra tocar uma vida mais, um estilo de vida pés descalços, né? Essa é uma fórmula que muita gente diz, se você quiser fazer sete, sete conteúdos tela, um conteúdo raiz, você quiser postar todo dia, você precisa postar três vezes ao dia, você precisa ter engajamento, você precisa, você precisa de porra nenhuma, tá? Pra começar, você pode fazer isso, são caminhos que funcionam, mas existem diversos outros caminhos aleatórios a isso. Você pode muito bem ter um produto, uma mentoria, um curso, onde você crie funis perpétuos, onde venda todo dia, onde você crie, de repente, alguns assets, algumas, alguns pedaços de conteúdo e que você use né, continuamente, sem ter que ficar criando fazendo live todo dia no, no Instagram, virando preso, né, das redes, é, um prisioneiro das redes sociais, e que isso, com as boas técnicas e, e sistemas, você já consegue automatizar um funil, que vai te gerar uma audiência X e tal audiência vai te gerar tantas vendas, você vai ter uma previsibilidade de conversão, então, você pode criar funis dessa forma, você pode também encontrar modelos criativos, onde você passa a sua mensagem sem ter que aparecer e usar né, o seu rostinho ou a sua voz, E muita gente faz isso através de texto, caso você tenha uma habilidade, uma paixão pela escrita, você pode utilizar também parcerias, sócios e parceiros onde você fique no backstage de um negócio online e a outra pessoa seja a cara, e a outra pessoa crie conteúdo e seja o rosto do projeto. Você pode ter vários caminhos diferentes que não te criem essa dependência ou essa, essa prisão que hoje você acha um caminho insuportável. Você pode começar evitando tudo isso, tá? Então não vale a pena você se travar por causa disso. E aí você vai aprendendo, você vai sentindo. Tudo isso, Você nada é definitivo, você vai poder sempre explorar novos caminhos. E eu conheço muitas pessoas que começaram dessa forma, no backstage, né, cuidando, da, do, por exemplo, quando a gente fala do mercado de educação online, né, de cursos online, de formatos de transformação online, geralmente tem parcerias de pessoas que lançam o especialista é, ou agências que lançam especialistas e ficam cuidando de toda a parte por detrás de planejamento, de tráfego, de copywriting, um monte de coisa que não necessariamente você precisa estar ali na frente o dia inteiro. Mas tem gente que ama, que se sente super à vontade em se expressar e criar conteúdos e de organizar lives. Eu estou me descobrindo nesses últimos meses como dar mentorias ao vivo e participar de lives me energiza, eu estava falando com o Felipe Marques também, grande camarada aí, ele falou a mesma coisa, que ele às vezes ele está meio para baixo e tal, assim, nível energético, ele entra numa live, ele sai presente, forte, reenergizado, então você tem que se conhecer, e se você não quer ficar na frente das câmeras produzindo conteúdo, você não precisa, tem muitos modelos, tá? Se precisar de ajuda para entender esses modelos, conta comigo aí. Tem vários formatos de transformação embaixo aí que você pode se identificar, tá? Mas, de jeito e maneira, é o único caminho para você chegar até a sua libertação profissional com um modelo de negócio que te dê bastante flexibilidade para você trabalhar de onde quiser, como quiser, quando quiser. Não é o caminho único, tá bom? Então, seguimos na jornada, bola para frente e. Se precisar da minha ajuda, tô na área aí, hein? Valeu! O que, que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, Que são os nomis, galera, que é uma forma diferente que a Guruzada tá fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeira só para ter resultado na internet. E a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso Nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então, se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o um negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, né, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito, que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí o quê? umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio, Ian, conseguir lucrar. Mais de 5 dígitos todo mês Ou seja, 10, 20, 30 conto aí Entrando na sua conta Beleza? Então ó, clica aí Para participar dos nomis <risos> Muito bom